Qual que é seu nome? Ronivaldo. É? Ronivaldo. Ronival. Ronival. De onde, Ronivaldo? Formiga. Formiga, sim. Agora, vai participar do outro encontro lá, né? Vamos ter. Rivaldo, Formiga, ali é a linha agricultura, né? É, Formiga é uma cidade de mais agrícola. Comércio. Comércio, forte. Você trabalha com o que lá? Hoje eu sou advogado. Datavênia, excelente. É. Da é. Você se formou aonde? Formei no uniforme, em Formiga mesmo. Em Formiga mesmo. É. Mas Sim. quando eu formei, eu morava em uma cidade de Batama. e esse é um de, de, de, de Formiga. Eu vinha de Batama para Formiga, mas a faculdade voltava, eu trabalhava lá em Batama. A área que você trabalha é... Sim. Traba, traba, na época eu trabalhava, eu trabalhava em, na, na White Martins, em Sim. Aí, lá na época eu fiz a faculdade, formei e atualmente sou advogado. Advogado da. Trabalhista e da área de especialização. Poxa, parabéns, viu? Eu sou formado em 84. Foi? É. é. O companheiro do professor Pedro. Você foi aluno do Pedro? Não. Educação física? Foi. É. É. É. Não era a gente 3 anos O né? que que uma, marcou tipo você aqui no sé, colégio agrícola? Ah, eu gostava demais. Hein? Eu gostava demais do colégio agrícola. Né? não marcou mais, O Colégio gente era coerismo, né, Os é, amigos, sabe? A gente, falar, amar, é, é. Tem, a gente ah. combinava muito, de, A gente era, na verdade, uma família, né? Pra mim, pra, pra mim, tá né? marcou demais. E outra coisa, a lição de vida, né? A gente chegou ali, um menino, criança, praticamente. A gente sai dali com uma Professores ali marcaram a sua vida Anos, né? O que, que levou você fazer a fazer a, a agricultura ali no sentido? Seu pai era agricultor? Meu pai era. Meu pai era agricultor. Você morou na roça? Eu morei na roça, nasci nasci na roça. Mas, sua mãe deu luz lá com o parteiro, né? Parteiro. Parteiro. E são quantos irmãos? Hoje? São sete irmãos. Você está em que lugar? sou de... o primeiro. O mais velho? Fala o nome dos outros então, ele. eu primeiro, o segundo é a minha irmã Aparecida, depois é o Zé Lopes. depois o Paulo, depois o André. Daniela e Tiago. Daniela, ela é autista. E ela veio do dia que eu vim para o Colégio agrícola. na época de 72. Família grande. E quantos anos ela tem hoje já? Maria? anos. 41 anos. Você casou-se lá em Formiga? Casei em Formiga. Quantos filhos? Três filhos. o nome dele? Felipe, Alexandre mais e mais Gustavo, Gustavo. A, e agora uma netinha Parabéns, rapaz. A vida é passa rápido, boa, não passa? Boa. A daria sim. tudo para voltar a assim. ter mais, mais tempo. A gente vai começar a calcular quanto tempo tinha que ter. Só Deus sabe Só Deus sabe. O a... que, que é a vida? A <fixan> vida é, um é, que... é, é... abstrato falar da vida, né? Mas a vida, eu acho que a vida é... é... Essa vivência né? que a gente tem, Os sonhos da gente, né? Realização é, dos acertos, sonhos. Também, às as vezes, assim... Você não realiza o sonho, mas... Você traz muita a vida, E da melhor maneira possível. Ela é curta, né? Ela é curta. E o que dá muito sentido na nossa caminhada de vida são os encontros, né? encontros, exatamente. Enquanto você arranja casamento, arranja emprego. Empregos, Negócio. Então, é, os encontros, é a gente costuma é, é, atualmente, nós estamos vivendo uma vida diferente, sem muita correria, né? Sem parar, pra, pra, pra, a gente sem parar para rever mim, Então quando a gente rever os amigos, não tem nada mais gratificante. Esse encontro foi é, é maravilha, né? Fantástico. Foi fantástico. Eu fui trazer pelo Rosebal no último minuto. Eu, eu, nós queríamos sair de fumir ontem, ah, ao meio-dia. E eu fui para um sítio, meu, é, atrasei lá, cheguei lá uma hora da tarde também e ele já estava me esperando. E foi muito bom, não foi? É uma emoção Só quem participa aqui Tem uma expressão que é Ressuscita Aquelas demórias, né? As amizades A gente vê as pessoas Conheci um rapaz Chegando aqui agora, um pelo andar, eu via andando com esses caras do colégio colejamento, lembrava o nome. Mas pelo andar, eu a memória. Você falou uma coisa que muitas vezes as pessoas não observam. Cada pessoa tem um jeito de andar. Tem um que anda a banana a mão ao lado, tem outro que anda com a mão na frente, tem outro que anda olhando assim, de meio. É o jeito. E eu, eu tenho 32 anos que eu não mando. Eu perdi a um acidente, então eu fico olhando assim, como que é suprir o andar das pessoas, a liberdade. E as pessoas muitas vezes não dá valor, né? Não. Não dá valor. Andam de é Ai, tem que agradecer a Deus. Um um um você tem uma fé firme em Deus, né? Tem. Que religião você é? Católica. Católico. Ali é a terra do Fábio, Fábio. Fábio, né? O Padre Fábio né? O Padre Fábio de Melo. O Padre Fábio eu conheci. Mas eu vivi muito tempo fora de formiga, né? Uns 15 anos já saí do colégio agrícola. Depois eu fui para Itaú de Minas. Eu voltei e fui para Itaú. Isso é muito bom. A minha terra. Valeu. A terra da é, gente é... A terra da gente é tudo. é tudo, né? Às vezes a gente filha a pé em outros lugares, por família, né? Filho, casa, é. mas a vontade da gente volta, grande. Né? Nada como Nada. estar no meio da gente, da gente, da gente. Gente da gente. Um abraço para você, foi muito bom registrar. Obrigado. Deixa aqui uma mensagem dos seus amigos aí e pra um convite para o próximo encontro aí. Isso, eu quero convidar os, os amigos né? para estar em Fubí com o Antepé. Estar lá em Fúria, pertinho, de Fubí, e também agradecer né, a todos pelo empenho que foi realizar esse é. Foi muito é. dificultoso, liga para um, liga para outro. A pode, acho que pode, mas se foi bacana para nós. Foi muito bom, obrigado. Muito valeu, valeu, meu irmão. Obrigado. obrigado. obrigado. Quem vai aqui, o próximo agora?